Eu já tenho que começar esse vídeo assim. Chamei a atenção pelo título, né? Realmente, cara. Realmente, ó. Pessoal né, da BD, Vianinha e os demais. Pessoal da Vincent, né? O Mendes, né, O Mendola, como tu não conhece os demais. Cara, vocês estão de parabéns. Vocês são os melhores, sério. Vocês mudaram mudaram o cenário competitivo do Brasil. Parabéns. Vocês têm todo o apoio aqui do boneco. E, e, e, cara, se não fosse vocês, tipo, o nosso jogo aqui já é terrível. O pessoal, ó, urubu, tá cagando pra nós, não tá nem aí. E se não fosse por vocês, cara, estaria bem pior, né? Estaria bem pior. Então, eu não tenho palavras para escrever o que vocês fizeram. A história que vocês escreveram dentro do game, dentro do Crossfire, é, é incrível, cara. Então, parabéns, parabéns a todos, todos os integrantes, participantes. É, tecnos, todo mundo que faz parte aí é, das organizações da BD e da Vincent estão de parabéns, muito obrigado por me representar, por representar os jogadores que jogam limpo, os jogadores que se dedicam ainda no game apesar de que eles não estão nem aí para nós. Né? Então eu queria demonstrar esse apoio para vocês, tá bom? Porque eu vi o tamanho da injustiça que ocorre e sempre ocorreu aqui no Brasil né e vocês cara vocês lutam mesmo todo mundo saindo todo mundo abandonando o, o, o jogo por diversos motivos que não, não convém nesse vídeo vocês estão aí ralando dedicando 5 8 10 até 12 horas do dia de vocês para treinar para é, fazer estratégia jogadas novas tudo se dedicar e chegar lá e representar o Brasil como vocês representaram né a China a China, os gringos, estrangeiros, eles ficaram muitos anos, seis, cinco anos no topo. E isso mudou de três anos para cá. De três anos para cá, o Brasil foi referência, é referência do jogo competitivo. De, de, de, de garra, de, de ousadia, de, de mira, meu parceiro. Então, cara, parabéns para vocês, parabéns de verdade. Olha, só tenho a agradecer, né? a vice ficou em segundo, a BD ficou em terceira, né, a CF está... 2020 e foi por muito pegada, muito difícil mesmo. E apesar da dificuldade, apesar do tempo de vocês, apesar da, de todo o, o trajeto, vocês tem que ir lá para pegar avião, pegar transporte, ficar 3, 4, 5 dias aí dentro de, um, de uma cadeira no avião sem poder aí comendo mal, dormindo mal, né? Até sujo, fedendo. Eles passam várias coisas para poder estar tá aí representando é, os jogadores brasileiros e muitos deles ainda ficam de, de gracinha no chat da live, fica de, de, de, de picuinha, bitolado, é, é um tongo, é um, é um mungo, mano, é uma patota terrível, terrível. Então eu só tenho a agradecer demais a vocês, parabéns, parabéns, vocês são os melhores, repito. Vocês são os melhores. Tamo junto. É isso aí. Ano passado a gente levou, ano retrasado a gente levou. E esse ano a gente ficou em segundo e terceiro. Claro que a gente queria o primeiro, mas só o fato de vocês estarem lá e ser referência no cenário, isso já tá ótimo. Tá bom? Vocês são os melhores. Agora eu quero falar aqui para você. É, para você, para você que não faz nada, para você que fica só atrás de um PC criticando, falando abobrinha. Você que não, não tem capacidade de levantar, de lutar, de correr atrás dos seus sonhos. E fica lá no chat da live, fica lá no... no, no... Eu vou torcer pra Q9. Eu vou torcer pro... Você é chinês, meu parceiro? Você é brasileiro, meu amigo. Quando o a Vincent, a BD, ou qualquer time lá imperial, qualquer time sai daqui. Para ir lá no, no, no, em outro continente. Eles estão representando o Brasil. Eles não estão representando mais a BD. Nem a Vincent. Eles são o Brasil. Acorda. Acorda. Agora fica lá no chat. Porque é um exemplo. né Porque a Vincent te perdeu. Aí quem torce para a não vai torcer para BD. Eu vou torcer para BD. Porque a Vincent te perdeu. Eu vou torcer para o chinês. Você é chinês, meu amigo? Você é estrangeiro? Você é brasileiro, meu parceiro. Para... Você tá boneco, você é boneco, você tá boneco, você tá boneco, você tá bom bu... Cara, aí depois vocês querem reclamar da situação do game, você sabe quem é o dono do game? É lá, a Coreia, a China, é lá, eles são dono do game. Sabe que o game tá assim por causa de você, você aí que fica que nem um pangaré aí falando abobrinha, torcendo pra estrangeiro. Cara, cada um, cada um, mas urubu, parceiro, aqui o canal meu, eu falo o que eu quiser. Quem já se viu, cara? Quem já se viu, o jogo só não faliu aqui ainda, só não, não, não beirou, fechou, cagando mais do que já cagam Por causa desses caras aí, por causa da BD, por causa da tipo, por causa do Imperial Desses caras que ainda insistem, que, que deixam aí de, de sair, de compromisso Deixam até de ficar às vez com a família, com a esposa, com a mãe, com os filhos, com os parentes para estar tá treinando aí, para chegar no Mundial e tentar representar a gente E você fica... Jogo lixo, time padre, não sei o que, Vai lá então. Aí fica aí atrás do PC aí, não corre atrás de nada, não, não sabe nem. Usando o celular ainda dos pais, usando o... nem tem nada aí. Fica aí criticando, rapaz. Os caras que estão ralando, estão lá se dedicando. Fazem todo o campeonato é a mesma coisa. Fazem de tudo pra ferrar os caras do Brasil. Eu não sei, eu não sei o medo que, que, que o pessoal estrangeiro lá da China, da Ásia tá com o Brasil, porque os caras fazem, toda vez, fazem alguma coisa para sair na frente. Dessa vez, o pessoal viajou, ficou vários dias aí, fica vários dias em avião, transporte, essas coisas, mala, todo, todo o estresse da viagem. Chegaram lá ainda, tiveram que ficar dias de quarentena sem poder jogar e os caras lá, ó, treinando, malhando o trigo lá da China, treinando, afiando a mira e o Brasil... De quarentena, sem poder treinar. Olha, olha, olha, olha, olha a... Cara, eu tenho que medir as palavras para não falar coisa aqui. Olha a patota. Olha só a panela. Toda vez os caras inventam alguma coisa para prejudicar o Brasil. Dessa vez os caras não puderam treinar. Os caras ficaram de quarentena por causa da do Covid-19. Então quer dizer que o chinês não pode ficar? Qualquer aí, qual era o justo da organização? Ah, já que os caras não vão poder treinar, vocês também não vão poder jogar. Não vão poder treinar também, para ficar elas por elas, mas não. Ah, urubu, cagaram, cagaram, como sempre cagam para nós. E o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. Agora, se fosse diferente, por que que... É, sabe o que tinha que ser feito? O, o CFS tinha que ser feito é, cada ano diferente. Não é só, só o brasileiro tem que viajar lá pro outro, pro outro, pro outro continente, não. Tinha que ser diferente. Cada, cada ano, um, uma equipe tinha que viajar pro continente estrangeiro para ficar equilibrado. Mas não, é só. Todo mundo tem que sair daqui, tem que ir lá para ficar 5, 6 dias de viagem para poder chegar lá. Sempre. E os caras tá lá, ó. Em casa, treinando, treinando, treinando. E só nós, ó. E ninguém faz nada. Não tem apoio de torcida, aí fica meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio, meia dúzia aí falando abobrinha em chat, criticando os caras, falando isso, falando aquilo, cara, tu é o quê rapaz? Fala pra mim. Se você, ó, se você, isso jogo Não, não existe não, é uma miragem que você tá vendo, é uma, você tá vendo uma miragem, você não tá vendo um jogo. Se você não gosta, se você não quer, se você está feliz fazendo outra, outra coisa, então continue feliz. Fazendo outra coisa que você quer, que você gosta mas não vem encher o saco. Não vem falar abobrinha, cara. Se você não pode ajudar, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Saia do grupo. Se você não quer saber de Crossfire, se você não quer saber de Vinci, se você não quer saber de Imperial, se você não quer saber de BD, então saia dos grupos de Crossfire. Como é? Eu não entendo. Vocês ficam num grupo de... Esse jogo existe? Não! Não existe, não. É um, é, um, é um déjà vu que você tá vendo. Pô, é sacanagem fica aí criticando, falando isso, falando aquilo. Pô, vocês estão de parabéns. O pessoal aí não tem o que falar, os meninos profissionais que não tem apoio nenhum da organização. Eu sei, porque eu sei, porque eu fiz parte aí um pouco aí da... da eu fiz parte um pouco do jogo aí, um pouquinho. ora imagina esses caras que são profissionais, esses os caras não tem apoio, não tem suporte, é mínimo do mínimo, pra ser sincero, porque eles não ligam, eles não ligam os jogadores brasileiros, não estão nem aí. Os caras que tem que ralar, tem que correr atrás de tudo, porque eu sei... Eu sei como é que funcionam as coisas, eu sei... É por isso que todo mundo tá abandonando, é por isso que todo mundo tá saindo. E mesmo assim, os caras ralam, fazem de tudo. Aí vem meia, meia dúzia de penca aí, de, de, de, de, de bitolada aí, de, de, de, de, de boneco. Falar coisa, pelo amor de Deus, cara, o BD perdeu. Eu vou torcer pro chinês ganhar navio. Vincent é Brasil, meu amigo. BD é Brasil, meu amigo. Tanto um ou outro, tanto a BD ou a Vincent, se fosse pra final, é, é Brasil. Não é mais o time. Agora faz parte da nação. Nunca vi. É só aqui, cara. É só aqui. É só aqui que é assim. Eu não entendo. Eu não entendo. Sério, eu não entendo. Por que que... Os caras... Os caras lá... Você tá pensando que o, que o chinês gosta de brasileiro? Que que eu digo em jogo lá, o pessoal que quer o jogo. Tá nem aí. Os caras tá cagando. Os caras, ó. Tiraram o chacota da nossa cara anos e anos à frente. Aí que o Brasil não tinha mira. Que o Brasil era isso. Que o Brasil é... Era... era é... Era, era não era nada, e isso foi mudado graças aos meninos, graças a esse pessoal aí que tá treinando, que tá jogando, que ainda dedicam o seu tempo para representar o Brasil. Aí você vai, muito tô Vergonha, você tinha que ter vergonha. Ou, ou você tem algum parafuso solto, sei lá, você deve ter algum... Aí o cara vai na transmissão pra ficar enchendo o saco no chat da live, meu parceiro. Como é que... Cara, olha... Sério, vai fazer alguma coisa, saia. Se você não quer, não quer saber, se você não tá nem aí... Não dê opinião, não dê palpite. Vai curtir a sua vida, vai jogar outro jogo, vai fazer aquilo que você gosta. Deixa quem gosta aqui, quem gostar tá aqui falando o que quer, fazendo o que gosta. Mas não vem desprezar os outros, não. Agora porque tu não conseguiu? Porque tu não tem capacidade de levantar, lutar e correr atrás dos seus objetivos, do seu sonho? Ou porque tu é um fracassado? Desculpa a expressão. É minoria. Aí tu fica aí em chat aí falando que é ruim, falando que isso é aqui que os caras não tem mira, que o Brasil é lixo, que o Brasil Então vai lá. Levanta daí. Vai lá fazer melhor. Se você não pode apoiar, se você não pode ajudar, também não critique. Eu, pelo menos eu penso assim, se eu não posso fazer nada para melhorar a vida de alguém, eu também não vou fazer algo para piorar a vida de alguém. Porque imagine, o emocional, imagine, tem toda a pressão psicológica, tem, tudo, pô, tem toda uma história. Tem cara aí que pô, deixou filho em casa, aí, deixou mulher grávida, deixou pai, mãe, doente, para poder tá lá. Tá lá. No meio de, de doença, no meio de, de doença mundial, Covid aí. Os caras deixou aqui o um país pra ir lá representar vocês. Representar eu, representar a gente. E vocês se caírem, eu não vou torcer pro não. Mas é isso. É isso. Queria só, só falar isso, agradecer tá, o pessoal da BD. O pessoal da Vincent, o pessoal Vianinha e o time, é, Mendola o time que são os capitães aí do, do, do, das, das suas equipes. Parabéns, vocês são guerreiros, vocês são merecedores, vocês são monstros. Vocês são bravos demais, parabéns cara, novamente. Tá? Eu não podia ficar calado diante disso. E olha que eu não, não acompanho muito competitivo, mas eu fiz questão de assistir as lives depois do que, como eu trabalho muito cedo, de madrugada. Hot Cores, não deu para mim acompanhar toda a live, mas eu tava acompanhando depois da reprise. Vocês estão de parabéns. Paldino também aí, o Danimal também que narraram aí, fizeram a narração em português. Cara, parabéns e obrigado, tá? por vocês ainda fazerem parte disso aqui, de vocês ainda dedicarem é, o tempo de vocês fazendo, narrando, jogando é, o jogo que muita gente ainda gosta. Apesar de estar embaixo aqui devido vários fatores, devido a essa essa meia dúzia também de pessoas que não tem o que fazer e fica aí enchendo o saco o jogo tá do jeito que tá e depois quer quer criticar a Z8 quer criticar a Maligueto, quer criticar a GM isso aquilo sendo que o próprio jogador brasileiro não se valoriza isso é o espelho do que o jogo é é você a sua atitude o que você faz o que é que você faz para melhorar o dia de alguém o que é que você fez hoje para melhorar a vida de alguém Então é isso, muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, espero que esse vídeo chegue aí aos meninos vocês são os melhores, vocês merecem é, não é à toa que o, que o Brasil tá onde tá, agora o Brasil é referência graças a vocês, muito obrigado por fazer parte, muito obrigado por representar todos os jogadores do Brasil tamo junto galera, até a próxima, ano que vem tamo lá de novo e vamos conquistar o topo mesmo que esses caras boicotem a gente mesmo que esses caras inventem qualquer coisa como todo ano inventa Pra poder o Brasil, a gente vai estar tá lá. Obrigado. Tamo junto. Fiquei com Deus aí. Grande abraço. Desculpa palavras palavra aí. Não é pra você. Não é pra vocês que jogam limpo, pra vocês que apoiam, pra vocês que torceram. Não é pra essa minha dúzia que não tem o que fazer. Fiquei enchendo o um saco. De quem tá tentando ser alguém na vida. Valeu. Tamo junto.